frente, a concentração, a cabeça voltada só para a prova, a estratégia já traçada, como cada um vai se comportar. Lá para trás, a alegria, o sorriso, a festa, o que cada um pode contribuir com a sua alegria para a corrida internacional de São Silvestre. Vai começar a prova de 2003, é a edição de número 79, em frente ao Museu de Arte de São Paulo, ao MASP, na Avenida Paulista. As mensagens que estão ali, fazendo a festa. Disparada a buzina! Começa São Silvestre 2003! Lá vem eles, 100 atletas de elite, outros 200 que participam com bom nível e milhares, 12 mil que vêm para brilhantar o espetáculo da São Silvestre, que vêm para fazer toda a festa da Corrida Internacional de São Silvestre, um sonho do jornalista Casper Libero, que começou lá em 1924, inspirado numa prova de rua em Paris, na França. Como é sobre todos os detalhes, enfim, da prova, esportenaglobo.com.br barra JMV. São os Jogos Mundiais de Verão e a São Silvestre fazendo parte e você acessando a página na internet. Você vai ter todos os detalhes, acompanhar os pelotões, enfim, se liga! na São Silvestre aqui na tela da Globo e vai acompanhando também na página da internet o ano, é. que, o ano que fez o Cruzeiro eu fico vendo gente de azul assim e na tem, frente e tem, tem, seguir, gente, né? tem gente boa, tem gente boa eu, por exemplo, o número 44, Paulo Vitor que fez um trabalho bom para São Silvestre fez um trabalho forte para entrar veloz aí e ele tá mostrando, aliás, está passando um pouquinho mais veloz do que devia, né? apesar de ser descido, o importante é que ele tivesse muito em contato com aquele pelotãozão que está ali atrás, dali é que vai ser é aquele que é o trem de corrida para os vencedores, né? Mas como ele é um atleta veloz, ele está se dando ao luxo de correr forte esses primeiros quilômetros, marcando em cima ali quem está na frente. Bom, o número 109 é o Nélio Pereira de Moura que está ali de amarelo. Aí o número 285 é o Cláudio Pereira de Azul aqui no meio. O número 44 é o Paulo Vitor Lux. O Paulo Vitor que tá com o uniforme do Cruzeiro, o Paulo Vitor com a numeração mais baixa, né? É um atleta de elite, um atleta de ponta. E esse outro aqui no meio que tá sem número nenhum, pode Não, não so... é ninguém pra Pô, gente, tá né? Fazendo, tá fazendo, com a tá fazendo a companhia, né? exatamente, é. é parece aparece que é um atleta do Cruzeiro também, Eu não sei é, se é. o número caiu, porque tem uma coisa ser, pendurada do lado ali, não sei. Não sei mas o que, o que importa é que realmente o ritmo tá forte, tá forte demais até. É, vamos ver até quando. Olha, essa é a Igreja da Consolação, eles saem da Avenida Paulista, entram pela Avenida Paulista quase mais um pouco de um quilômetro, na Rua da Consolação o segundo quilômetro, aí o terceiro quilômetro, quando eles, da Consolação, vão chegando na Avenida Ipiranga. Na Avenida Ipiranga eles já vão chegando à marca de 3 quilômetros, então... Aí o número 44, o Paulo Vitor Lunques, que está aí na frente. É pelo menos um atleta identificável desse grupo aí. Na Avenida Ipiranga, ele está chegando agora e vai se vai passando da marca dos 3 quilômetros. Passaram com 8 e 10 no um 3 mil, muito forte, mas muito forte mesmo. É... É totalmente fora da realidade. Muito menos de 3 minutos por 8 Muito quilômetro. menos. O ritmo está alucinante, quer dizer, eles estão a 2,44 por 2,46 por o é muito forte mesmo. Quer ver para tentar identificar já atleta de nível, ó. o número 2 ali, o Marilson. Já está ali no meio. O Marilson já apareceu ali. E quem vem ali a, atrás, como se fosse o terceiro colocado, me parece o Felipe Burguto, pelo jeito de correr, parece é, pelo lado esquerdo com parece... a camiseta. branca branca, é, né? Parece. número não... 16, talvez? 18. Número 18. Ele parece o Felipe Rugut. É o Felipe Rugut mesmo. É, o, é o estilo 18. de corrida é dele, ele vem correndo bem, bem chegando fácil ali. Né? É, o número 18 é o Felipe Rugut. Você viu que o número 16 ali é o Martin Léo. O Martin Léo é um atleta que tem muitas possibilidades de ganhar, é um keniano. Aí já tem um grupo, esse é aquele grupo que vai tentar comandar a prova. Né? Provavelmente vão estar aí o Felipe Rugut, o Martin Léo. Vai pintar o Robert Cheroiô, os brasileiros com possibilidades, o Marilson, o Vanderlei Marilson, Cordeiro de Lima, realmente. talvez. O Frank, provavelmente, o Frank, esteja Caldeira, aí. né? Esse é o grupo, é um grupo bem grande ainda. Dois, quatro, seis, mais de dez atletas. Está o Rômulo também ali, o Carequinha. É, de camiseta branca, número ali é o Rômulo. Número 8 é o Rômulo Wagner. Isso. Romulo... O Israel dos Anjos, número 107, é outro que está muito veloz, vem ganhando provas de 10 quilômetros com tipo, uma certa facilidade, quer dizer, vai nesse ritmo está fácil para ele acompanhar, não sei se é até o final, mas por enquanto está fácil. Olha, o número 1 é o Robert Sheruio, o número 16 é o Martí Léo e o número 17 é o Joseph Ngueni. São três kenianos que estão correndo juntos. Quer dizer, saiu muito disparado o Paulo, o Paulo Vitor, talvez mesmo fazer uma marca pessoal de alguma distância que não obrigatoriamente é dos 15 quilômetros. Ele né? talvez venha desgastado de uma série de competições que fez nas últimas seis semanas. Deu uma descansadazinha nos últimos oito dias, talvez não sendo suficiente, Sentindo que está um pouco cansado, resolveu fazer um, um 5 mil forte aí, sei lá, estragar um pouquinho a brincadeira da galera. Eles já estão indo para 3.900 metros. Hoje a tela da Globo vai ser palco de um super espetáculo com grandes esferas da música, agitando o seu réveillon. show da mirada, hoje depois de celebridade. Globo, a gente se vê por aqui. São Silvestre, passando dos 4 quilômetros, 295 é? 200 ou 395, do Acho que é 295. Se for 295, é o Gilberto dos Santos. Se for 395, é o José Rodrigues Fonseca. Um atleta que tá aí participando um pouquinho do grupo de ponta do grupo de elite. Olha como eles vêm ali, ó. Os kenianos, o Rômulo, uma Globo. Várias mamães, né? Todas essas mamães, se elas não forem irmãs, todas elas... Opa! <risos> São várias mamães que estão vendo as suas filhinhas na tela da Globo. Rapaz, os quenianos vieram em equipe mesmo. É uma, é uma parede ali é atrás. O time completo e correndo muito bem, correndo fácil um ali. É, parece até aquelas provas de Mundial de Cross Counter, que eles correm é, em pelotão o tempo inteiro ali, até linha, quase que a linha de chegada. Tá bonito de ver. Tem, ó, o número 11 é o Benson Querono, é do Quênia. Aí tem ali o número 18, que a gente já, já viu, é o Felipe Rugut Tem o número 16, que é o, o, o, o Martin, né? O Martin Léo. Número 17, também é Keniano, Joseph Ngueni, sem falar no número 1, que é o Robert Cheruyô, que está ali bem à esquerda no vídeo, ó, de, de meia, tênis cor de laranja. E eles vão chegando nesse número 44, que é o Paulo Vitor Lux. Entre os brasileiros, o número 2 está ali o Marilson, o número 8 é também o brasileiro Rômulo Wagner tá o... chegando aí nesse grupo, ó. Tem o 107 também, que é o Israel dos Anjos, que vem ali engavetado atrás do, do Marilson. Que normalmente corre aí os primeiros 10 km, 5 quilômetros. Corria, corria. Ele agora é? tá, ele se tornou um atleta realmente de elite, ganhando provas importantes no Brasil. E ele agora está mais consciente correndo para a colocação mesmo. Uhum. Olha, eles já estão ganhando o elevado Costa e Silva. E já... ali, ali mais atrás a gente vê de azul o vencedor da maratona de São Paulo, o Genilson, que vem também, uma prova tá rápida para mesmo assim ele está conseguindo se manter, isso é interessante, porque ele é muito resistente, né? Então ele está conseguindo se manter, aonde ele talvez não conseguisse se manter, aquela parte rápida da prova, isso é bom para ele. Eles já passaram, depois da Avenida São João, pela Avenida Ipiranga, ganharam a, a, a, a, a, a, São, a Avenida Ipiranga para Avenida São João, e já chegaram no elevado Costa e Silva. Realmente, numa, num ritmo alucinante, estão aí mantendo 18, 19 km por hora. O, o Lauter marca o tempo, normalmente marca o tempo da prova. Com quanto tempo eles estão chegando Eles estão 13 minutos e 45 segundos. Quer dizer, eles Vamos vão... passar por 5 km agora. Agora, vai dar 14. É o ritmo de um ritmo forte de prova. Costuma ser entre 13, 55 e 14, 8. Quer dizer, o ritmo de, o trem de prova está forte. O número, tá de Azul, ali, o número 46... Que é exatamente o Genilson da Silva, que ganhou a maratona de São Paulo. E está ali também com o uniforme do Cruzeiro, né? Atleta do Cruzeiro também. O Genilson está ali de azul. São alguns bra... poucos brasileiros para um. Uma... A equipe mesmo de queniano, né? Eles, mas mas nós estamos bem representados, é. né? Tem, por exemplo, tem o 41 o Clodoaldo Gomes da Silva, que está de laranja, bem ali no meio. É outro corredor muito bom de provas de 10 quilômetros de, de, de rua. Tem ganho provas, inclusive em São Paulo mesmo, ganhou duas provas nos últimos dois meses. Está em boa forma e está com ritmo de competição, que isso é muito importante. Nós estamos com 22 graus de temperatura. O público vai ao elevado Costa Silva para prestigiar... Eles estão correndo na direção leste-oeste, né? é, é, é, o elevado é uma ligação de, de, da zona leste com a zona oeste de São Paulo. Primeiro pelotão aí em 20, 19 km por hora. O segundo pelotão com esse número 57, que é o Eduardo do Nascimento, está com 46 metros de diferença e uma velocidade parecida. Quer dizer, a velocidade está a mesma nesse instante, essa velocidade é sempre a velocidade real, a velocidade do momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 atletas estão nessa batida aí. Vai, Robson, quem vai ganhar essa corrida com 15 juntos aí em quase 6 quilômetros? Olha, para vocês terem uma ideia, é, os quenianos lá nas pradarias do Quênia, eles faz, faz, costumam fazer exatamente isso, saem é, nesses grupos, grandes grupos, para é, é, conseguirem cruzar né, as pradarias. E aqui está parece, parecendo exatamente a mesma coisa, só que. Temos os brasileiros ali que estão fazendo o que vão fazer, eu tenho absoluta certeza. E pela experiência adquirida na última São Silvestre, o Marilson, eu diria que é o mais indicado para chegar na frente nessa prova. É ali o nosso número 2, o Marilson dos Santos, um atleta de Brasília que tem 26 anos de idade, treinou em Campos do Jordão, o Marilson que teve boas conquistas, né? Ganhou a Gonzaguinha, que é uma preparação para São Silvestre, ganhou o Troféu Brasil nos 10 mil metros. E o Marilson... E esse problema no tendão deixou algumas pessoas em dúvida. Será que dá? Ele, pelo, pela entrevista que ele deu para o Mauro Ferre no começo da prova, ele vem confiante, né? naquele discurso contido, mas confiante. Então vou te contar um segredinho. Há 12, 15 dias atrás ele ganhou uma prova de 15 quilômetros em São Paulo, que é tipo a grande seletiva para sentir quem está bem. Ele ganhou a prova com, com alguma sobra. Então o está realmente está bem. Quem eu não estou vendo nesse pelotão é o Frank Caldeira, que de repente, ou ele está fazendo uma tática muito conservadora, eu não sei o que aconteceu, porque eu não estou vendo o Frank aí não. Mas aí está conservadora demais, né, se, se realmente precisasse para Quase republicana. É, quase republicana, tem que chegar. Ele precisa realmente, se é, para estar nesse grupo, ele tem que realmente reagir. Já, aliás, já está passado o tempo. O Frank Caldeira, é, eu acho que pela experiência, pela inexperiência, apesar de já ter participado dessa prova, ele... É, Sentiu um pouco a responsabilidade de correr ali no grupo de elite. E por ter sido o melhor brasileiro, por ser sido campeão da Pampulha, a responsabilidade de vir para essa prova e chegar na frente, eu acho que foi muito. O Franco Caldeira aqui, é, ele está correndo com o número 9 e não está mesmo nesse grupo. Mas é, é, é o que eles disseram mesmo, né? já, já ficou. Não, não é, ele falou da largada, não vai... Largar ela muito forte, deu uma entrevista para o Talhaferra no começo, mas a essa altura para alcançar já é mais complicado. até nós vimos agora há pouco um segundo pelotão que era liderado pelo Eduardo Nascimento. Mas então o Frank está ficando muito distante desse grupo. Eles já estão com 6.300 metros, já saindo do elevado Costa e Silva, já na rampa. Que sai do elevador, já como o povo vem ali à esquerda, a moçada vem correndo, alguns ficam acompanhando bem de perto, vibrando, empurrando os atletas. Eu acho que, tenho certeza, né? Esse tipo de reação, Robson, deve ser muito interessante para o atleta quando ele pensa: claro, tem um lado profissional, vou, não vou, posso ganhar, não posso, tem o meu objetivo financeiro, esportivo, o Martin Léo começa a se destacar. Mas tem também essa história, o, o, aquele povo é quente, é legal, é bacana. Né? Existe sempre essa, essa, esse, essa troca de energia com o povo. Para você ter uma ideia, uma competição que acontece muito no circuito europeu, em Zurich, é, o povo fica muito próximo dos atletas e no momento que é dado o tiro de largada, todos, a gente sente muita vibração, é como se realmente fosse empurrado fosse empurrado para a vitória. E lá, em Zurich, foi onde o... É, o Butch Reynolds bateu o recorde, o antigo, era o antigo recorde de 400 metros rasos E ele sentiu, ele disse exatamente isso, realmente o povo, o público empurrando Eu, eu pensei, não vai dar o recorde do mundo, mas quando eu senti, entrando na reta Que o povo estava povo me empurrando, eu consegui chegar e bater o recorde do mundo São os segredos dos atletas né? Como o público participa, empurra, é fundamental às vezes para um bom resultado Aí o número 18, o Felipe Ruguti, que está na frente. O, os quenianos vão meio que alternando os líderes. O Rugutti, até pelo uniforme diferente, não é mesmo da, da, do mesmo time. <risos> não é membro da mesma seita, mas o Ruguti, é. ele, ele tem experiência de Brasília. Ele é bicampeão da meia-maratona internacional do Rio. Né? Então ele tem experiência de correr aqui no Brasil. Corre forte, está numa fase muito boa também, ganhando algumas provas importantes nos Estados Unidos. né? E ele está em ritmo de competição nesse ritmo, e por falar em ritmo, de passar no quilômetro 6 a 2 minutos e 50 por quilômetro, que é uma média muito assanhada. Felipe Rugut está na frente, os quenianos estão ali liderando o número 17, o Joseph, o Joseph Ngeni está ali na segunda posição também, o Robert Sherioko, o número 1, está ali junto praticamente na segunda posição, Aqui à esquerda, deu, abriu um pouco agora e saiu do vídeo o brasileiro, o número 8, saiu o Marilson junto com ele. O número 2 é o Marilson, o número 8 é o, o Rômulo Wagner. Era a hora da água. Um dos cinco postos de água que nós temos na prova, são cinco postos de água. 22 quilômetros a velocidade agora do Rugut. Os atletas já vão com mais de 7.200 metros. Nesta terça, depois de celebridade, capítulo especial de estreia da nova minissérie brasileira. Um só coração. Linda minissérie, não dá pra você perder. Terça-feira, o capítulo especial de estreia logo depois de celebridade. Globo, a gente se vê por aqui. Eles continuam no mesmo grupo, no mesmo ritmo. O Chiruiu acabou de dar uma checadinha. No, no relógio, no cronômetro continua mais à frente o Felipe Rugut o Marilson e o Rômulo estão bem à frente ali correndo bem juntos também né? correndo juntos, são atletas que estão fazendo uma corrida coitados, numa equipe de dois só mas estão ali, no meio de todos os outros eles estão ali assumindo quase a segunda posição né? o Marilson, o número 8 e o número 2, o Marilson número 2 e o Rômulo número 8. O Rômulo que treinou também, usando a altitude de Taipa na Colômbia. Foi em Paipa, Paipa na Colômbia. 3 mil metros. Né? Eles ficam a 2,600, 2,700, sendo que algumas vezes ele sobe um pouquinho para fazer um percurso duríssimo a 3000, mil, lá. Ele está bem treinado, ele gosta, ele sente muito bem fazendo treinamento em altitude. Ele que é do Paraná. Você chegou a treinar alguma vez em altitude assim, Robson? Porque no teu caso não, não adiantava muito, né? Mas para quem corre fundo, né? Que é a história dos glóbulos vermelhos, de você oxigenar mais. E quando chega ao nível do mar, você está muito mais resistente e pode até estar tá mais veloz, no caso deles. Cléber, pra gente, o mais importante é estar tá treinando realmente aqui a nível, nível do mar para realizar uma grande prova. Eles já chegaram a Marquês de São Vicente. Você vê como a prova vai mudando a sua altitude, começa com 816 metros na Avenida Paulista, em frente ao MASP, dá uma subidinha de um metro só para 817 na esquina da Paulista com a consolação e aí é uma descida. Né? Nesse momento é todo esse trecho, é indeclive. Eles estão descendo a prova inteira, né? Vão descendo na Consolação pela, pelo elevado Costa Silva, apesar daquela pequena subidinha. É, é, depois é, é mais descida. Vão chegando a 730, daqui a pouco, metros em relação ao nível do mar. Né, até chegar ao ponto mais baixo da prova e aí começa toda a subida que culmina com a Brigadeiro Luiz Antônio. E é um dos segredos da São Silvestre, né, é, um, é uma corrida que sobe e desce o tempo todo. Né, tem uma subidinha aqui uma ali, e uma decisão ali. Tinha um personagem, acho que é do Chico Anísio, ele tá pensando que seu palhaço. Né? É do Ju, eu acho. É do jogo. É do jogo. Agora, alguns... É, Rômulo, um pouquinho lá atrás, escondido de abóbora, o clodoaldo. Os três estão se mantendo firmes ali. É, conforme o tempo vai passando, o ritmo vai aumentando um pouquinho. Está na média de 2,50. O último quilômetro passaram a 2,47 por quilômetro. Então, deram uma apertadazinha. Aí, alguns vão ficando para trás. Mas o pelotão continua compacto, a prova continua indefinida. E a nossa torcida toda aqui pelos três brasileiros. Com mais de 24 minutos e meio, tem ali o número 12 também, que é o Yuzo. Songoka, outro queniano, ficou para trás um pouquinho agora o número 18, né, que era o, o líder da prova, o Felipe Rubut. Então tem ali, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quenianos. É Mais um pedindo paz, né? Era a era hora, hora que descalçassem os, os, as botas, né, os couturnos e colocassem tênis de corridas. É mais um pedindo. Paz. Era hora de atendermos o pedido, Descalçando as botas e colocando tênis de corrida. Vai num bom ritmo o a dupla brasileira e tanto o Marilson do Santos quanto o Romulo Wagner. Os dois estão acompanhando. Bem bacana aí o nível, o ritmo dos quenianos. Marcando em cima, né? A tática deles é essa. Não deixar nenhum deles fugir, porque senão fica difícil de pegar depois. É o que eles estão fazendo. Quem quebra o ritmo? Vai um pouquinho pra frente. Agora o Niguene, que vai é, ali grudado, com o Marilson, né? Quem fugiu, eles vão atrás, pegam e neutralizam. Somando as provas masculina e feminina, desde o começo da São Silvestre, o Brasil e Portugal têm 11 títulos. Quênia com a vitória... Hoje, da Margarete Ocaio na prova feminina, o Quênia ficou com 12 vitórias. Então, é o país com o maior número de vitórias na São Silvestre. 12 a 11 em relação a Brasil e Portugal. Se o Brasil conseguir ganhar essa prova, empata de novo em número de títulos somadas às categorias masculina e feminina. Em destaque aí o número 17, São Silvestre. Nesse Qua... pelotão aí, o Kleber, não tem leigo. O Songoka, que você acabou de falar, ele foi sexto lugar no Mundial de Meia Maratona, correu muito forte. Tem a marca esse ano de 1 e 0, 0 em meia-maratona. Quer dizer, credencia esse sujeito para estar ali no topo da, da, da brigadeiro, junto com os primeiros ou até liderando a prova. Desses que estão aí, o Robert Seriou aí o número um, é o grande campeão da prova, atual campeão, né? O número 16, o Martin Léo. É um jovem de 24 anos que vem sendo grande destaque na temporada 2003 com resultados expressivos. O Marilson, que é outro atleta já conhecido que brilha nas provas de rua. O Rômulo Wagner, também nas pistas, evidente. O Rômulo Wagner, paranaense, 26 anos de idade, foi o sétimo colocado na São Silvestre de 2001. Foi também vice na meia maratona um né? ali, mas ficou. Olha que beleza, isso aqui é a imagem de São Silvestre, entende? O espírito da São Silvestre é esse, tem o um líder, tem o um atleta de conta e tem um senhor de bonezinho, tranquilo, fazendo o ritmo dele, calmo, calmo, sossegado, ele vai ganhar a, a, a corrida, ele vai ser o primeiro colocado na corrida quando ele cruzar os 15 quilômetros. Agora falando em senhor e falando em experiência, o que é realmente a experiência numa prova como essa? Você vê a, a postura do Marilson numa prova como essa, que no ano passado ficou ali meio que é, na, é, ficou meio que disputando já nessa altura da prova, no ano passado os dois só estavam o e o Marilson esse ano é, a experiência dá ao Romulo também um grande credenciamento para ele estar ali junto com esses atletas, ou seja qualquer um desses atletas que estão aí na frente pode chegar, na, pode chegar em primeiro lugar e essa Disputa ferrenha, tá fazendo o público, imagino que o público tá acompanhando a transmissão na Globo. E essa moçada que tá pela rua, tá todo mundo vibrando, sentindo a indefinição da prova da Corrida de São Silvestre. Eles vão chegando a marca de 13 quilômetros. Já é Brigadeiro Luiz Antônio. Agora é que são elas. Agora é que a gente vai ver. Brigadeiro Luiz Antônio chegando. Quase dois quilômetros de subida. Uma subida forte, eles começam a Brigadeiro com uma altitude de 782 metros para chegar no final dela com 811. Quer dizer, são 20 metros, 30 metros de subida quase, só que com... A prova andando, a prova no final, né? Sobe um pouquinho, faz uma retinha, sobe outra, já subiu e já desceu. E agora chegam, olha o Marilson, tentando apertar o passo, o Marilson. Exatamente, o abusado Marilson botou na frente, mostrou que tá bem, botou um ritmo um pouco mais forte nessa subida. O Cheiro respondeu, o Romo prontamente também tá ali grudado. E será que alguém acompanhou? Alguém mais se habilitou? Pois é, nessa imagem a gente só tem os três, dois brasileiros e o queniano, campeão do ano passado, Robert Cheruiu, Marilson Gomes, número dois, o Romulo Wagner, com a número oito, e pelo jeito, Martin Léo, Mugut, ficou todo mundo, ficou todo mundo, pelo jeito tá entre os três, e olha a expressão do Marilson, é para dar otimismo, hein? é a torcida se levantar, da cadeira, da cadeira, se levantar do sofá e torcer e correr com ele. Fica ali encaixotado entre os dois brasileiros o Robert Cheruió, o campeão do ano passado. Agora o Romulo vai deixando o Cheruió para trás. Acho que o Cheruió está ficando para trás. Pode estar tá acabando a sequência de vitórias africanas da São Silvestre. Pode estar tá acabando. Em 97, o bem ganhou, o Brasil ganhou. Aí em 98, em 99... Em 2000, em 2001 e 2002 deu africanos. O Poltergar, 98, 99 e 2000. O Tesfaye de Far, que é da Etiópia, em 2001. E o Xeruió, em 2002. Foram só quenianos e um etíope. 10 mil metros do fã de Santo Domingo. A medalha de prata foi de Marilson Gomes dos Santos. Ficaram para trás os quenianos. O Marilson dá uma olhada para trás. O Marilson não se desconcentra. O Marilson aperta o passo. O Xeruió ficou para trás. Acho que inclusive já caiu para a quarta posição. Parece é, é. o Martin que bem-vindo. Aí é perigoso, aí é perigoso. Mas antes disso, você tem que tentar buscar o Romo também fazendo muita força. não vem muito inteiro ali que também foi medalhista nos 5 mil, foi medalhista de bronze nos 5 mil do Pan-Americano. O Marilson está demonstrando muita tranquilidade, enquanto o Rômulo já me parece demonstrar um pouco mais de esforço. Ele está 81, 82, 83, 84, 85. Vai embora, Marilson! Vai ganhando espaço, vai deixando o Rômulo para trás. Mais para trás, com quase 90 metros. O Rômulo está seguindo no ritmo. O Martiné vai tentando acompanhar. Ele já está chegando à marca de 14 quilômetros. 14 quilômetros vai passar agora, Marilson. São mais mil metros, Marilson. São mais mil metros para você escrever seu nome na história dos campeões. Dos campeões da São Silvestre. Bronze nos 5 mil metros do pão, como disse o Lauter. Foi prata nos 10 mil metros. Vem. Marilson, A subida da Brigadeiro definindo mais uma vez a São Silvestre 2003. O Marilson mostrando toda a força, todo o preparo. Que tendão de Aquiles machucado que nada. Veio com raça, veio com força, com técnica, com preparo. Continua na segunda posição o Rômulo. Isso é ótimo. O Rômulo na segunda posição. Antes de pensar no Marilson, o Martin Léo tem que pensar no Rômulo E vai e, ter que brigar muito para passar o Romulo. E não está conseguindo, exatamente. Ele não está atropelando. Ele vem mesmo com o Rômulo demonstrando... Fisionomicamente, já um cansaço O martilhão não está mais inteiro Porque não consegue ultrapassar o Rômulo 14.200 metros O Brasil que venceu em 1980 com o Zé João O Brasil que venceu duas vezes com o Zé João da Silva Uma vez com o João da Mata O Brasil que venceu com o Ronaldo da Costa E o Brasil que venceu com o Emerson Zerbein foram, portanto, cinco vitórias brasileiras com quatro atletas. E além, evidente, das duas vitórias do seu Sebastião Monteiro, em 45 e 46, também numa fase internacional, o Brasil que tem essas, então, essas duas vitórias do Sebastião, duas do Zé João, são quatro, mais três do Damata, do Ronaldo e do Emerson. São sete vitórias. Pode hoje conquistar o seu oitavo título na prova masculina. Super inteiro na parada, Marilson Gomes! Super Marilson Gomes vai para 14.500 metros, uma olhadinha para trás, uma checada, a corrida está na tua mão, está no teu pé, está nos teus dois pés, nos teus passos, Marilson. Vamos torcer para dobra, dobradinha, hein? É de arrepiar, realmente, ué, tá está muito próximo de chegar ali na Vila Paulista e a vibração do público é uma coisa impressionante. O público vibra, o público corre com o Marilson, o público na avenida, o público nas ruas, o público no Brasil inteiro. 31 de dezembro, fim de 2003, o ano do recorde de medalhas no PAN, o ano dos títulos do futebol. E vai ser o ano do Marilson na São Silvestre. Tá na Paulista, 14.670, 14.680, vai pra ganhar Marilson, 14.700, são menos de 300 metros. A bandeira do Brasil já tá na mão direita do Marilson, mas vamos gritar Juntos Brasil, a vitória De Marilson Gomes Marilson Gomes do Santos vai ganhar a São Silvestre Vice campeão no ano passado O brasileiro chega Aos 26 anos, vem de Brasília Vem para ser campeão da São Silvestre É dele Ninguém mais tira, e vai dar dobradinha Que o Romulo tá bem ali na segunda posição Vai o Marilson Já são 14.900 metros São mais 100 metros Marilson Acelera Corre e vence, vai Ganhando São Silvestre. O Brasil volta a vencer. Marilson Gomes do Santos. A experiência. O Brasil. O Brasil vence a São Silvestre. E faz dobradinha com o Brasil. Wagner. O Brasil. Marilson em primeiro.